Boa tarde, meu nome é Débora, eu trabalho com massoterapia, incluindo a reflexologia podal. Desde o ano passado eu recebia pelo, por um aplicativo de mensagens alguns textos referentes à reflexologia podal japonesa e com o tempo eu fui percebendo que haviam algumas diferenças em comparação com alguns cursos que eu havia feito anteriormente. Por exemplo, ele não trata somente os órgãos do corpo humano nessa né, abordagem japonesa. Ele fala, por exemplo, do como tratar algum problema na parte dentária ou nos olhos, ouvidos, nariz. Então, é praticamente o corpo inteiro. É um curso assim bastante simples, embora bem detalhado. Não digo que seja somente para profissionais, mas para quem quiser saber mais sobre a reflexologia podal japonesa, é, torna-se bem interessante e é bastante acessível. Ou mesmo quem quiser se aprofundar a respeito do assunto, vale muito a pena. Eu recomendo muito o curso. Profissional é excelente. Obrigada.